Que a graça e paz seja com todos, é com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para liberar esse estudo que tenho certeza vai mexer muito nos corações e na maneira de nós entendermos aquilo que Jesus nos ensina. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá e profetizo que cada um que assistir, que ouvir, que participar, possa ser tocado pelo Espírito. Mas antes de nós prosseguirmos, vamos orar e entregar este momento ao domínio do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia. E pedimos, Senhor, que a unção do teu Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas, Sobre essa ministração, não seja nada do homem, mas seja teu espírito a falar através da minha vida. Perdoa todas as falhas que possamos ter e leva-nos, Senhor, a verdadeiramente compreender as escrituras e compreender aquilo que tu queres nos ensinar. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos a ti. Amém. Queridos, aquilo que o Senhor nos deu na inspiração e Deus usa... A uma forma muito estranha às vezes para nos mostrar aquilo que Ele quer nos ensinar. Essa semana que passou, uma querida irmã me mandou uma mensagem perguntando uma explicação sobre alguns versículos, sobre uma parábola. E confesso que na, no instante eu também não, não respondi porque eu queria me aprofundar um pouco mais e compreender realmente aquilo que estava ali. E que era a dúvida da irmã. Só que naquela manhã eu tinha orado para Deus me dar a direção de uma nova palavra a direção de um estudo ou de qualquer coisa que fosse. Naquele momento eu não tinha entendido. Depois eu fui compreender. E Deus usou a irmã para trazer a luz, a direção daquilo que ele queria que nós compartilhássemos nessa noite, nesse momento, nesse estudo. E o nosso assunto, que é um assunto muito importante, talvez seja algo que hoje, hum, sem nós entendermos ou sem nós ent entrarmos na profundidade, é um grande problema que nós temos hoje como igreja. Não falo nós aqui como ministério, mas como a igreja como um todo. E esse problema se chama legalismo dentro da igreja. E é muito sério isso, porque na verdade ninguém se dá conta disso. Mas é algo que tem dividido a igreja, atrasado a obra de Cristo em nossas vidas, e tem feito nós não compreendermos a obra que Jesus já fez por cada um de nós. Já fez pela obra, pela igreja. E nós temos que entender um assunto que eu chamo de lei versus graça. Ou a lei como ela é hoje, porque ninguém hoje está contra a lei. Mas a lei se transforma em legalismo. E o legalismo é um grande engano que existe ainda em nosso meio. E eu quero usar o texto de Lucas capítulo 5, a partir do 33, para nós darmos um início nessa ministração. Lucas capítulo 5, verso 33 até o 38. E disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os, os fariseus... Frequentemente jejuam e fazem orações Os teus Entretanto comem e bebem Jesus porém lhes disse Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento Enquanto está com eles o noivo Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo Naqueles dias sim, jejuarão E também lhes disse uma parábola E esse texto aqui é o centro da nossa ministração hoje. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, tornar-se-á vinho e os odres estragarão. Pelo contrário. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ambos se conservam. Que Deus possa nos dar a, a rema dessa palavra. Confesso que muitas vezes li esse texto. Mas não parei para entrar dentro do texto. E procurar colocar ele agora para a nova aliança. O que, que Jesus queria ministrar nisso para nós. E como eu disse... Um dos grandes problemas que existe hoje no meio cristão, entre igrejas ou entre ministérios e congregações, se chama legalismo. Eu perdi a conta de pessoas que eu atendi e tenho certeza que os pastores e outros irmãos têm é, passado por essa situação. De pessoas que vêm até nós e têm seus problemas e daqui a pouco se descobre que são pessoas... Que eles dizem desviados, desigrejados, pessoas que apostataram da fé. Mas por que isso? Eu sempre me perguntava, qual é a razão, o que leva uma pessoa a uma situação como essa? Depois que conhece a verdade, depois que se torna filho. Aí eu descobri que um dos grandes problemas que nós temos hoje em nosso meio se chama legalismo. E a lei... Ela divide, o legalismo divide, não une, nos separa, nos torna, como uh, Paulo diz, uh, nos faz ministrar em doutrinas mecanicamente a, a, aprendidas, não na essência da sã doutrina que Cristo deixou. E precisamos entender esse texto. Para quem Jesus deu essa resposta? Essa resposta Jesus deu para os fariseus E para os fariseus Como diz aqui Os fariseus e os saduceus E os escribas Que viviam debaixo do jugo da lei E vieram confrontar Jesus É para esses que Jesus deu essa resposta Não foi para os seus discípulos Se você é um discípulo essa resposta não é para você Mas veja bem é, Eu sei que muitas vezes tenho repetido a mesma coisa Mas é importante nós sempre voltarmos para um ponto Que é extremamente importante para nós hoje Um alerta que Jesus deixou Nos últimos dias Mateus 24, 24 Diz que é, o engano, ele será tão sutil, que se possível até os escolhidos serão enganados. E nós precisamos atentar para isso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Operando grandes sinais e prodígios para enganar. E se possível os próprios escolhidos. Então se essas coisas acontecem para nos enganar, nós temos que estar muito atentos. Para não sermos enganados Porque esse alerta foi Jesus que deu sobre as nossas vidas Sobre a minha vida e sobre a tua vida E precisamos estar atentos a isso E os religiosos, fariseus Que ainda hoje estão dentro do corpo de Cristo Aqueles que vivem pelo legalismo, pela lei Se tu fizer parte do meu pensamento Então tu és salvo Se tu fizer parte da minha doutrina Tu é salvo, se não isso é muito ruim, e nunca podemos esquecer que hoje o nosso inimigo, o inimigo da verdade, o inimigo de Cristo, ele vai atuar e vai nos enganar, vai ser dentro da igreja, vai ser na congregação, vai ser na comunhão, é aqui que ele vai nos enganar, porque... Eu vejo que tem muitos que acham, não, eu, tô, eu sou batizado, eu estou na igreja, então não tem mais problema nenhum. Não, muito cuidado. Os enganos são muito sutis. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque não haverá veja bem, nós falamos tanto em avivamento, em coisas que Deus quer fazer, mas precisamos estudar aqueles momentos antes do avivamento que foram o pré-evento, aquilo que aconteceu antes, as lutas, as batalhas espirituais, que aconteceram antes, de realmente ser derramado o avivamento, foi algo muito forte, e se nós cremos que Deus vai mover um avivamento, em nossas vidas e nas igrejas, nós temos que estar preparados para aquilo, que com certeza virá antes também, e estarmos preparados para isso, e os religiosos, eles sempre vão estar querendo defender alguma doutrina mas nós precisamos estar como discípulos de Jesus ouvindo o Espírito, o que, que Jesus nos deixou e aí eu quero entrar nesse versículo ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha Hoje, irmãos, todos nós vivemos, fomos chamados, fomos integrados numa nova aliança, que é a graça, que não tem nada que ver com lei, com legalismo. É impossível eu estar com um pé na lei e um pé na graça. Aí você diz, tá mas isso é óbvio, ululante, todo mundo sabe disso É, todo mundo sabe aqui na cabeça Mas tenta entrar em muitos lugares E tenta olhar para dentro do seu coração e ver Se muitas vezes nós não estamos com um pé no legalismo Ah, isso pode, isso não pode, está certo, está errado Aquele irmão não pode mais falar porque ele está errado Legalismo em muitos sentidos então a coisa, o engano é tão sutil É tão fino a linha Que muitas vezes Nós não nos apercebemos E estamos enganados Porque nós não estamos Mais hoje, Cristo nos, <coughs> nos libertou Da maldição da lei Nós não estamos mais Na maldição da lei Quantas vezes nós temos aqui Quando eu lembro em todos esses Anos de ministério aqui A gente tinha uma maneira de eh, proceder em muitos aspectos mas aí chega o um momento que Deus revela a realidade, a verdade e a gente acaba mudando e isso é muito correto, muito normal o erro está em persistir naquilo que nós temos como doutrina e esse é o problema então nós temos que entender que esse, essa veste nova é a nova aliança que nós temos hoje nós fomos revestidos do sangue do cordeiro na nova aliança e não tem como eu pegar uma parte da nova aliança e querer remendar a velha aliança que foi falha e imperfeita e querer fazer disso uma salada de fruta não tem como fazer isso não existe maneira para isso mas se nós analisarmos profundamente nós vamos ver que é isso exatamente que está acontecendo em muitos lugares e as pessoas não suportam isso, as pessoas não suportam o julgo da lei e aí elas se afastam, vão apostatando da fé, vão se separando da comunhão e muitas vezes nós somos como liderança, nós somos responsáveis por isso um dia esse sangue vai ser cobrado das nossas mãos Vai ser cobrado dos líderes que foram responsáveis por essa causa Isso é muito sério Nós temos que estar atentos a isso Depois dá uma sequência E ninguém põe vinho novo em odres velhos Pois o vinho novo romperá os odres Quando a Bíblia fala de vinho Está falando... De oinos, que é o suco da videira Mas pode também ser o vinho normal E o vinho simboliza alegria A alegria no Espírito Santo Que é um dos frutos do Espírito Então veja bem Ninguém põe vinho novo em odres velhos A alegria da nossa salvação hoje elas têm que estar firmado Na nova aliança Que nós fomos salvos Pela fé em Cristo Jesus Por crer nele Não pelas obras da lei Mas muitas vezes ainda Nós queremos entender Que nós precisamos merecer Alguma coisa de Deus Pelas obras que nós fazemos Não tem como Isso não existe esse vinho novo da nova aliança essa nova alegria que nós temos ela só pode ser firmada na nova aliança pelo sangue de Cristo derramado na cruz pelo amor e misericórdia de Jesus não tem como eu firmar esta alegria em cima de uma lei aí você vai dizer tá, mas a, a fé sem obras é morta Sim, é verdade Mas temos que entender uma coisa muito profunda Nós Na nova aliança Por sermos Exortados a crer E ter fé Naquilo que Jesus Já fez Nós não somos salvos Pelas obras Nós somos salvos Para as boas obras eu faço boas obras porque sou salvo você faz boas obras porque é salvo mas você não é salvo pelas obras que faz para ter fé depois eu, eu vejo uma coisa assim nós passamos por um período de escola muito destruidora e ainda estamos passando por isso os mais antigos devem lembrar quando faziam Uh, aulas de português eu na minha na minha época eu tinha uh, um livro para ler na, no primeiro semestre e um livro para ler no segundo semestre, nós tínhamos que ler o livro e fazer a dissertação fazer a interpretação do livro, para ver a interpretação de texto, o que que nós lemos e o que, que nós entendemos isso tudo foi destruído as pessoas hoje não conseguem mais interpretar o que leem. E isso se reflete hoje dentro da igreja em nosso meio. Leem a, a Bíblia na letra, mas não conseguem interpretar o que está escrito ali no Espírito. Já começa nisso aí. Eu não sou salvo porque eu faço boas obras, mas eu faço boas obras porque eu sou salvo. E isso faz parte da lei Eu tive que tomar nota de alguns versículos E quero Colocar alguma coisa muito importante Colossenses capítulo 2 Verso 8 um, Diz uma coisa Tende cuidado para que ninguém Vos faça presa sua Por meio de filosofias E vãs sutilezas Segundo a tradição dos homens Segundo os rodimentos do mundo E não segundo Cristo Nós precisamos estar atentos hoje Para não sermos ludibriados Enganados Por filosofias Por sutilezas Como diz aqui Vãs sutilezas Mecanicamente aprendidas Legalismos Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Isso destrói A fé isso nos separa de Cristo. Isso é um pecado terrível. Mas quem considera isso pecado? Muito pelo contrário, nos é ensinado que se nós não cumprir aquilo ali, nós estaremos em pecado. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender: por que que Deus deu a lei? Nós temos que entender rapidamente uh, as dispensações. Que nós temos durante todo o período, desde Adão até, até o último dia. Nós temos sete dispensações. Cinco já aconteceram, estamos no meio de uma e a última ainda não aconteceu. Veja bem, a primeira dispensação é a dispensação da inocência, que vem de Adão até a queda na Bíblia são três capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3, mas nós não sabemos exatamente quantos anos isso levou, mas é o tempo da inocência, de Adão até a queda, depois vem a dispensação da consciência, que é da queda até o dilúvio, é uma dispensação onde o povo era conduzido pela sua consciência Deus dirigia o povo através da consciência Que é uma das faculdades do Espírito Depois o terceiro O governo humano Que veio do dilúvio até Abraão Era um governo humano Os juízes, os reis, os profetas Governavam e dirigiam o povo Segundo a orientação de Deus no Espírito Depois da quarta veio o tempo A dispensação da promessa De Abraão até Moisés Abraão recebeu uma promessa Estando Sara estéril E ele já quase inválido Mas Abraão recebeu a promessa De que em Abraão Todas as nações seriam abençoadas Nós hoje, nós temos o Abraão O nosso pai Abraão como pai da fé E ele é, ele representa o período Da dispensação da promessa de Deus E agora vem a dispensação da lei mosaica Que vem de Moisés até a cruz Agora veja bem A lei mosaica é apenas uma dispensação No meio de sete Mas Em muitas situações Nós nos atemos a ela Através da lei Através desse legalismo Que a lei representa E isso não é correto Depois Essas cinco já passaram a sexta é a era, a dispensação da era da igreja, que é o que nós estamos vivendo hoje. Que é do Pentecostes, quando Jesus soprou sobre os discípulos e recebeu o Espírito Santo. Do Pentecostes até o arrebatamento, que ainda não aconteceu. Então nós estamos nessa dispensação, na dispensação da igreja. E a sétima e última... Dispensação É o reino milenar O milênio da paz Que virá depois Esse não chegou ainda Mas enfim A lei mosaica Já falei isso uma vez Mas é importante relembrar Muitas pessoas pensam Que a lei é apenas os dez mandamentos Ou então O resumo Os dois mandamentos que Jesus deixou Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a ti mesmo não, isso não é a lei, isso é o resumo da lei. A lei são as alianças da lei, as ordenanças da lei e os estatutos perpétuos. E isso, essas três, dá 613 mandamentos. Impossível de um ser humano cumprir isso aí. Eu creio que nenhum de nós hoje saberia... Anunciar os 613 mandamentos, muito menos cumprir eles. Então, para que, que veio a lei? A palavra diz. 1 Coríntios, vamos para 1 Coríntios, capítulo. capítulo 1 Coríntios capítulo 15 verso cinco, 55 e 56 e a palavra diz assim ó, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei então nós percebemos uma coisa, toda vez que alguém quer e se esforça para viver debaixo da lei, em cumprir a lei, naquele lugar existe muito pecado, porque a força do pecado é a lei, é está escrito aqui e nós vemos isso se confirmar em qualquer situação que nós podemos ver, onde as pessoas ainda estão presas debaixo da lei. Não quero entrar em nomes, em detalhes aqui, mas todo mundo vai saber e vai entender do que, que nós estamos falando hoje. Basta nós olharmos e muitas vezes isso está dentro de nós também. Precisamos estar muito avivados nisso aí no Espírito para não sermos enganados por essa artimanha de Satanás. De nos enganar. Por que que Moisés, que foi o o tutor, aquela, a pessoa que recebeu as tábuas da lei Por que, que Moisés não entrou em Canaã? Já se perguntou isso? Porque Ele havia recebido uma ordem Na segunda vez Quando o povo estava murmurando Por causa de água A primeira vez Deus disse Bate na pedra, fere a pedra E a pedra deu água na segunda vez, Deus ordenou, fala a pedra, e Moisés irritado, irado por causa da murmuração do povo, novamente feriu a pedra, quer dizer, feriu Cristo pela segunda vez, e por causa desse detalhe, Moisés não entrou em Canaã, e você acha que é coisa banal? Querer viver pela lei, mas não conseguir cumprir a lei? Se deu conta da seriedade disso? Mais um detalhe, enquanto Moisés não deu as tábuas da lei, o povo murmurava, saiu do Egito, logo começou a murmurar, murmurou por sede, murmurou por fome, teve saudades das panelas de carne do Egito, dos pepinos, dos melões, etc., mas ninguém morreu por causa disso Aí Moisés subiu ao monte Para pegar as primeiras tábuas da lei Quando ele desceu O povo tinha feito o bezerro de ouro O que, que Moisés fez com as tábuas Da lei Quebrou e esmigalhou Em mil pedaços Como assim? Algo que Deus Cortou com o seu dedo deu para Moisés e Moisés quebrou você vai dizer, pá, mas Moisés fez um, um gravíssimo erro não se Moisés tivesse dado as tábuas da lei aquele povo morreria e não sobraria ninguém porque todos estavam contra aquilo que estava escrito mas a palavra diz que aonde não há lei não há pecado por isso que Moisés quebrou as tábuas da lei até ali ninguém tinha morrido. Mas a segunda vez que Moisés subiu ao monte e trouxe as tábuas da lei, ele deu as tábuas da lei. A partir daquele momento teve depois murmuração, Coré, Datã e Abirão, a, a revolta deles. O que, que aconteceu? A terra engoliu, matou todos eles. As murmurações depois, diz a palavra que foram mortos mais de 3 mil pessoas. Por quê? Porque havia lei Então a força do pecado é a lei A lei mata O espírito vivifica Nós temos que estar atentos a isso E ter isso claro em nosso coração Agora a sutileza disso a, a, O fio da espada é tão fino Que muitas vezes nós não nos damos conta disso E isso é geral E aí nós vamos ver Denominações, igrejas Firmadas em cima de um ponto da lei Agora imagine A seriedade disso Aí você pode dizer Tá, mas essa palavra é muito dura Você está ofendendo alguns irmãos Querido, uma coisa nós temos que entender Nenhum profeta Nenhum atalaia Nenhum servo de Deus que falou a verdade Foi quisto Todos foram apedrejados eu não estou preocupado com as tuas pedras. Estou preocupado em obedecer a Deus. Porque nenhum sangue vai ficar na minha mão. Nós falamos e pregamos que nós estamos vivendo os últimos dias. Falamos e pregamos que estamos aguardando o avivamento. Isso tem consequências. Se o povo for ignorante e não conhecer essa verdade. Meu povo é destruído porque... Ele de falta o conhecimento porque tu sacerdote não destes honra ao meu nome, quer dizer qual é a honra que o Senhor merece ele fez toda a obra por nós tudo que tinha que ser feito Jesus fez na cruz e cumpriu lá, nós fomos chamados para uma nova aliança e a palavra diz bem claro Gálatas capítulo 3 Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Está escrito na palavra, não sou eu que estou dizendo. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé Mas aquele que observar os seus prefe... preceitos Por eles viverá Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar Porque está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Precisa ser mais claro Aí você diz Claro, eu li isso aqui, eu entendi Amém Graças a Deus Mas quantos Continuam Um pé na graça e um pé na lei Ou você acha que não Então te desafio A analisar O que, que é hoje a igreja no mundo E você vai descobrir que é isso E você vai descobrir Que nós estamos em maldição ainda Em muitas situações Hebreus capítulo 7 7 Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, a anterior aliança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e por outro lado se introduz a esperança superior, a nova aliança, pela qual nós já chegamos a Deus. A lei teve um propósito, de mostrar o pecado E de mostrar Que por si próprio Era impossível o homem ser salvo Ali em Lucas hum, Esqueci agora um momento Mas aonde hum, Fala sobre Deixa eu ver Lucas 18, 26 25 Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino dos céus No reino de Deus E os que ouviram disseram Sendo assim Quem pode ser salvo? É o que está escrito nessa nossa linguagem aqui Quem pode ser salvo? A tradução correta é Quem pode salvar-se? E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvar-se? Mas Ele respondeu: Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É impossível eu me salvar pelas minhas obras, como tem uma religião aí que faz boas obras para ser salvo. É impossível. Eu preciso porque Pode ser salvo Todos podem ser salvos Basta se arrepender Crer em Jesus e ser batizado Todos podem ser salvos Mas ninguém Ninguém pode se salvar Nós só podemos ser salvos pelo sangue de Cristo Que foi derramado na cruz Na nova aliança Então é muito importante isso Mas aí você vai dizer Tá, mas tudo isso aí é importante. E Jesus, ele não veio uh, para revogar a lei. Jesus disse, eu vim cumprir a lei. E os profetas não revogar. É verdade. Mas Jesus ordenou isso aos discípulos que cumprissem a lei. Ou ele disse, eu vim cumprir. De novo. Saber interpretar corretamente as coisas Aí você vai dizer Que Nós não temos mais mandamentos Nós vivemos na graça Nós vivemos hoje Pelo Espírito E como filhos de Deus Quem é filho de Deus? A palavra diz em Romanos 8,14 Que aquele que é guiado Pelo Espírito Este é filho de Deus Então Guiado pelo Espírito para ser filho de Deus E em Gálatas 5 Todos, todos conhecemos 5.22 Os frutos do Espírito Tá, mais. E os frutos do Espírito ali são amor, alegria, paz longanimidade, benignidade Bondade, fidelidade Mansidão, domínio próprio Nove Faltou um Faltou o sábado O verdadeiro sábado o descanso de qualquer cristão. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos a liberarei. Jesus disse: Eu sou o Senhor do sábado. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Esses dez mandamentos são os que nos conduzem hoje no Espírito, não na lei. Pare. Pense, analise sobre essa situação Importante Importante João capítulo 5 verso 16 diz, E os judeus perseguiam Jesus Porque fazia estas coisas no sábado Mas ele lhes disse Meu pai trabalha até agora e eu também Jesus trabalhava no sábado Ele fazia curas e, e trabalhava normal no sábado. Então, nós temos que entender uma coisa: nós precisamos desesperadamente ser libertos, no entendimento, sermos libertos do legalismo. Pessoas têm saído da igreja, pessoas têm tentado trocar. Como dizem, trocar de igreja, buscar outros lugares, por causa de legalismo. Temos que ter muito, muito zelo por isso. E precisamos estar atentos para não sermos enganados pelas astutas artimanhas do inimigo em mudar a vírgula fora do lugar. De querermos ser muito zelosos nas coisas da lei, no legalismo, esquecendo que Cristo já nos libertou disso e nos levou para a graça. Agora você vai dizer, tá, mas então eu posso fazer o que eu quiser? Querido, a graça, em muitos aspectos, é mais exigente do que a lei. Porque na lei diz que se alguém adulterasse, ele era morto. Se alguém fosse um assassino, ele era morto. Na graça diz que se tu no teu coração imaginar, tu já é culpado. Então nós temos que entender. Nós fomos sim libertos da lei. Fomos trazidos para uma nova aliança. Mas essa nova aliança precisa ser compreendida. Ela precisa ser colocada com vida dentro de nós. Amém? Isso... É extremamente importante E Como o relógio não para Nós precisamos Olhar exatamente Para aquilo que É a essência daquilo que Jesus Quer nos ensinar hoje Convido os irmãos Para refletir Para olhar com Profundidade para colocar o conhecimento mental numa vida espiritual. Para não sermos enganados pelo inimigo. Porque quando Deus trouxer o verdadeiro avivamento que vai acontecer, está profetizado e não tem, eu não tenho dúvida que vai acontecer, mas, mas estaremos prontos e preparados? Nós precisamos estar prontos e preparados para esta graça que o Senhor nos dá Porque se nós estivermos Em algum legalismo Nós vamos roubar a glória de Deus Nós vamos Dar honras Muitas vezes ao inimigo Ao invés de a Jesus Não vamos discernir o, o que de fato Está acontecendo Não podemos Perder de vista A advertência de Jesus De termos o cuidado De colocar os nossos olhos para o alto, para a sã doutrina, para aquilo que Cristo nos ensinou, para aquilo que Ele já veio fazer por nós. Amém? Que Deus abençoe ricamente a todos, abra o um entendimento, dê compreensão das escrituras e possamos crescer em vida e crescer na unidade, na graça. Que essa graça abundante seja abundante no teu coração e na tua vida, em nome de Jesus.